E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo a respeito dos updates do Forza Horizon 5. E agora mesmo a gente tava lá na Twitch acompanhando a live oficial do Forza. Se você quiser acompanhar com a gente, a partir das 8 horas da noite eu faço lives lá na Twitch, tá? O link tá na descrição. E durante o dia, né, nos eventos sazonais, eu faço a tarde e depois eu trago resumido aqui pro YouTube. E se você é novo no canal, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas completas do Forza Horizon 5 pra você, beleza? Então, mano, essa aqui é a capa desse novo update Midnight, que vai começar a partir de quinta-feira, e 30 da manhã. Lembrando que eu faço tudo completo, trago aqui pra você com todas as tunagens compartilhadas, beleza? A gente tem quatro estações no Forza e em cada uma das estações a gente tem desafios onde a gente vai fazendo, acumulando pontos pra gente resgatar carros que não vendem na loja. E os carros que a gente pega repetido, a gente vende no leilão e ganha muita grana. Então, conforme a gente vai fazer no verão, outono e inverno, a gente vai vai acumulando pontos para pegar os carros da capa aqui na nossa capa completando 80 pontos você leva esse Porsche 911 GT3 RS4 e completando 160 pontos você leva essa Aventador J que eu sinceramente não sei se esse carro tem na loja deixa aí nos comentários se você acha que esse carro é errado Olha só esse aqui é o evento sazonal de verão que vai começar na quinta-feira a partir das 11 horas da noite e completando 20 pontos a gente leva o novo Rimac Nevera e 40 pontos A gente leva o Itaú Design Que tem muita gente que gosta de correr com esse carro Esse Nevera Eu sinceramente não sei se ele vai ser top hein? É um carro elétrico Pelo menos de reta ele é monstro Aqui na sequência já dá pra gente ver aqui Um desafio de drift dando dois pontos E uma corrida aqui de velocidade Que vai dar 5 pontos E aqui no canto a gente já tem a loja do Forza Tom Que vai dar 5 pontos Esses aqui são os desafios diários do Forza Tom Que cada desafio dá um ponto nós temos aqui a loja do Forza Tom, a gente vai ter um evento de Horizon Arcade que vai dar 3 pontos. A corrida online aqui vai dar uma McLaren 570S e mais 10 pontos. Ali no canto dá para a gente ver um Event Lab que vai dar 3 pontos. Na sequência a gente tem outro Event Lab dando 3 pontos. Nós temos placa de perigo, radar de velocidade, área de velocidade, cada um vão dar 2 pontos e Super Will Spin. A gente tem duas corridas aqui, uma corrida de rally, e uma corrida de rua, cada um vão dar 5 pontos um Audi RS3 e um Mini Cooper 2012. Ali no canto dá para ver uma caça ao tesouro que vai dar três pontos. Na sequência a gente tem um evento de tirar foto, que vai dar dois pontos. Tem um evento online que vai dar dois pontos, não vale a pena. Agora o que vale a pena é fazer esses dois eventos de modo rivais, que é com o Nevera e o Lexus. Esses oito pontos somados aqui, eles vão valer para toda a temporada desse update. E a gente tem eventos extras que são na expansão da Hot Wheels. Um evento dá 5 pontos e outro dá 2 pontos. Essa aqui é a loja do Forza Tom. O Apollo é um carro bom no Horizon 4. Né? Aqui no Horizon 5 ele não tem muita velocidade, mas é um carro excelente de manobra. para quem não tem, vale a pena. Agora aquele Boss 302 eu acho que ele tem na loja. Eu acho que não compensa gastar 300 Forza Points com ele. Agora a gente tá no evento sazonal de outono que vem uma semana depois do evento sazonal de verão. Completando 20 pontos a gente vai poder pegar esse Cadillac novo que dá para colocar body kit nele. E 40 pontos a gente pega um R8 2013 que eu acho que esse R8 aqui é fácil de conseguir no leilão. Aqui no começo a gente tem aqui uma área de velocidade dando 2 pontos e super o USP e a gente tem uma corrida de rua aqui dando 5 pontos e eu acredito que vai dar aquele mini Cooper de rally. Na sequência a gente tem um evento aqui do Forza Tom com Camaro lembrando que o Camaro vai ter body kit também, esse evento aqui vai dar 5 pontos, na sequência nós temos o Forza Tom diário que cada evento dá 1 um ponto e 10 points. nós temos a capa da loja do Forza Tom. a gente tem corrida online que vai dar um Vantage S 2013 e mais 10 pontos estou vendo aqui dois event labs, cada um vão dar 3 pontos na sequência, placa de perigo área de drift, radar de velocidade, cada um vão dar 2 pontos e Super Wisp. Depois nós temos três corridas. Uma corrida vai dar cinco pontos e um Porsche caiman, A outra vai dar um Holden mais cinco pontos. E a outra vai dar um Infinity Q60 mais cinco pontos. Na sequência, evento de tirar foto, que vai dar dois pontos. Nós temos um evento ali que eu acredito que é de colecionável, que vai dar três pontos. Na sequência, esses dois eventos de modo rivais. Se você fez uma vez, ele vai valer por todo o update. E a gente tem os eventos da expansão da Hot Wheels para você ganhar 5 pontos em uma corrida e 2 pontos em uma placa de perigo. A loja do Forza Tom vai dar um Porsche Carreira e um Challenger RT. Deixe aí nos comentários o que você está achando até agora. Eu estou gostando desse update, hein? Agora a gente tá no update de inverno, onde vai dar um novo Lexus pra gente 2021, novo aqui no jogo, né? Ele também tem como Paul body Kit e o ATS GT 2018, que é um carro raro, tá? Então vale a pena pegar esses dois modelos aqui. Na sequência, temos aqui uma placa de perigo dando o super Whisp em dois pontos e uma corrida de caminhão, nossa, tem uma raiva, que vai dar cinco pontos. Depois temos aqui os eventos do Forza Tom, que vai dar cinco pontos. Na sequência, nós temos os eventos diários do Forza Tom. Tom. A loja do Forza Tom tá mostrando dessa Mercedes CLK GTR, que é um carro bom aí, RWD, classe S1. Temos aqui um evento de corrida online, onde vai dar um Porsche 1959, mais 10 pontos. Dá pra ver aqui que esse Event Lab vai dar um Corvette 67, mais 3 pontos. Esse outro Event Lab vai dar 3 pontos e Super Whispin. Tem jogos do Horizon aqui, vai dar só 3 pontos, não vale a pena. Temos aqui uma área de velocidade, um desbravador e uma placa de perigo. Cada um vai dar 2 pontos pontos isso e super willspeed temos dois eventos de corrida aqui cada um vão dar cinco pontos e um Pontiac TI e uma BMW Z4 2008. Eu já consigo ver aqui uma caça ao tesouro que vai dar 3 pontos. Temos aqui um desafio de foto. Evento online que só dá 2 pontos, não vale a pena. Esses dois eventos de rivais vão valer para essa temporada. E dois eventos extras das expansões, né? Que no caso é a expansão da Hot Wheels, que vai dar 5 pontos em uma corrida. E uma área de drift, 2 pontos. Essa aqui é a lojinha do Tom. Essa CLK GTR é muito boa. Vale a pena pegar. Aquele vantage ali é melhor comprar na loja. Esse aqui é o último evento sazonal de primavera do update Midnight. E completando 20 pontos, a gente vai poder levar Scadillac, 40 pontos, a gente leva o Radical. Nós temos dois eventos aqui: um evento de corrida que vai dar 5 pontos, e um evento de radar de velocidade que vai dar 2 pontos. Depois, 5 pontos. Se você fizer o Forza Tom, nós temos aqui eventos diários do Forza Tom. A capa da loja do Forza Tom tem um Speed Tail. Temos corrida online aqui, onde vai dar um. S1 2018 mais 10 pontos Uma Event é Lab que vai dar uma Lotus Mais 3 pontos Na sequência outra Event é Lab que vai dar Super Wisp Nós temos uma placa de perigo, área de velocidade Radar de velocidade vão dar 2 pontos cada um E mais Super Wisp Mais duas corridas aqui que vão dar 5 pontos cada Uma vai dar o Volkswagen Golf R Que tem body kit e anda pra caramba Na classe A e mais 5 pontos A outra vai dar um Chevrolet 1970 mais 5 pontos eu consigo ver aqui no canto uma caça ao tesouro que vai dar 3 pontos, na sequência um evento de tirar foto, um evento de eliminador que vai dar 2 pontos, não vale a pena, os dois eventos de rivais que vão valer para toda a temporada, ponto extra para quem tem a expansão da Hot Wheels, corrida 5 pontos, área de velocidade 2 pontos. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom, o mais interessante é que é a Speed Tail, né? eu acredito que esse carro é raro, Deixa aí nos comentários essa aqui é uma provocação do que vai chegar pra gente no próximo update dia 27 de abril novos carros, pelo que eu tô entendendo eles vão fazer uma pista oval lá no estádio, então vai chegar alguns carros rápidos aí pra gente novos colecionáveis acrobacias de relações públicas eu sinceramente não lembro disso mas o pessoal fala que tinha no Horizon 4 mas eu vou estar tá pesquisando e eu vou trazer mais vídeos a respeito desse novo update que vai chegar pra gente, beleza? deixa aí nos comentários o que que que você achou desse update? Eu sinceramente pensei que ia ser uma homenagem ao Ken Block, mas Midnight não tem nada a ver. Se você gostou, deixa o like, manda o um salve nos comentários. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas para você. Lembrando, lives todos os dias a partir das 8 horas da noite. O link da Twitch está na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.